Pessoal querido do canal do Cícero Ferreira Nós estamos hoje Como a Madalena já começou a dizer ali no vídeo Que nós vamos fazer um trabalho fotográfico E essa pessoa que vai ser fotografada ainda não chegou Enquanto isso a Madalena está preparando ali Para a gente passar uma parte da manhã desse sábado Trabalhando aqui e ao mesmo tempo registrando Para que vocês possam conhecer um pouquinho Do horto florestal da cidade de Limeira Onde a gente atualmente está morando Estamos aqui numa manhã muito, mas muito agradável mesmo Como vocês podem ver amanhã de sol Isso vai ser muito bom para a gente Nessa parte aqui onde eu estou mostrando para vocês Esse asfalto essas marcas no chão Dá é para vocês verem que é Destinado às motos Pessoas que gostam de se exibir aqui Fazer seus wheelings E empinar moto É esse espaço aqui que eu estou gravando para vocês verem Antigamente Como vocês podem olhar aqui no chão Era estacionamento né Ali inclusive tem algumas marcas ainda de idoso depois o pessoal jovem estava precisando de um espaço Para se exibir com as suas motos Não tinha espaço Então foi destinado esse espaço aqui para isso Ok? Já esse espaço que eu estou mostrando aqui agora É o local onde se montam os palcos Quando vem pessoas que vão dar shows É aqui Montar grandes tendas aqui, montou o palco aqui em cima desse lugar e o público fica aqui na parte de baixo que hoje o pessoal usa pra empinar pipa e do jeito que o vento tá gente não vai demorar mais, já tem uma ali eu tô falando já tem uma lá, olha lá tem alguém empinando uma pipa ali já aí que beleza, tá vendo? criança, do... jovem de seus 16 e até pessoas de idade vem para cá em Pinapi. Então essa é destinada para isso e também jogar uma bolinha, né? O pessoal aqui gosta de um futebol, vem bater uma bolinha aqui também. Aqui, não sei por que não abriu ainda. É servido o caldo de cana, né? Como vocês podem ver ali e Também alguns lanches aqui do lado, sorvetes que eu estou estranhando porque ainda não abriu, gera para estar aberto. Que pelo horário que nós estamos já gravando, se que gera para estar aberto, eu não sei se aqui era um orelhão antigamente dessa flor, depois tiraram o. O aparelho dali de dentro e colocar aqui do lado. Não sei, mas não me lembro mais. Mas eu acho que era um orelhão ali dentro e depois tiraram e colocaram ali do lado, né? Tem tudo para ser. Geralmente quando eu vejo lugares assim é. E nós quando vamos fazer um trabalho fotográfico, a gente procura levar alimentos. E ali está a Madalena. Preparando para mais tarde a gente lanchar. Às vezes a pessoa vem para fazer um trabalho e naquele nervosismo, ansiedade, esquece. E a gente então tem o costume de trazer um lanche para a gente oferecer para as pessoas que serão fotografadas. Né? Hoje vai ser uma menina, não sei quantos anos que ela tem exatamente, mas é uma mocinha já. Ela está a Madalena trabalhando, como sempre, para dar as boas-vindas. Ali embaixo, nós temos crianças brincando. Hoje meus netinhos não puderam vir. Quando a gente sai a trabalho assim, a gente não leva criança, porque distrai muito, né? Mas temos as criancinhas que estão aqui. Tá vendo que belezinha? Olha lá. Brincando lá, a prefeitura tem colocado aquele material para eles se divertir. Parece criança, vem olhando as coisas, chutando pedra, puxando folhinha, igualzinho criança. Olha lá o bonitão, ó. Vamos seguir a celebridade, né? caçando é coisa para comer, pra comer. Eu estou vendo essa técnica de construção. Eu admiro muito esse tipo de carramanchão. E quem fez isso aqui, ó, usou um sistema bem antigo, mas funcional. Olha que interessante que isso é: o vão fica completamente livre aqui embaixo. E ali ele segura mesmo Eu vi isso aqui há alguns anos E percebo que dá pra fazer lá onde eu vou construir Só que eu preciso com certeza de alguém Pra me ajudar Pra gente fazer a coisa certa Porque como eu nunca fiz Tá sujeito a não ficar bem Mas com alguém que sabe vai ficar excelente Tá vendo que bacana? Quem olha assim parece que vai cair né gente? Que sistema, né? Quem será que descobriu isso, não? Aí o vão fica completamente livre, ó. Totalmente livre aqui. Não tem nenhuma pilastra central atrapalhando. Muito bom, né? Muito bom mesmo. A Madalena foi ali no carro buscar umas coisas. Aí já colocou um bonézinho na cabeça. E ela fica bem com boné, sem boné, com chapéu. Lá vem ela. Tô vendo aquele senhorzinho andando ali, pessoal. Tá até arcadinho já, tadinho, lá. Puxadinho pela frente lá. Eu fico pensando quantos anos esse homem já viveu nessa terra. Mas ele ainda tá andando, mesmo ali, mas tá andando. Deus abençoei que continue assim por muitos anos. Se eu chegar nessa, ideia, nessa idade, sou muito grato a Deus, viu? Só não quero estar tá arcadinho assim não, vou ser sincero. Pessoal, eu acho que a Marcela está chegando ali naquele carro. O pai dela. Meu irmão, meu cunhado, meu irmão. Deve estar tá tudo ali naquele carro. A minha irmã. Que meu cunhado com o Cícero. Nossa, eles demoraram a chegar, viu? E a Marcela mesmo ne nem saiu do carro. Quer ajuda? Oi, Dilúrt. Tá. Oi, Dalena. Tudo tá bem? Tudo bem. Oi, sim. Tá chegando agora também? Amarra esses balões aí, não vai fugir. Tá com frio, hein? Oi. Tá, tá com frio, né? Tá com frio, hein? Tava tá, agora já esquentou. Já. Deixa eu ver lá, vou A mal ó. Essa é a Marcela. Marcela! Ajuda ela a pendurar, Cícero. Não dá para pendurar essas roupas aí em cima? Que ali é meu irmão, o Dadinho. Oi, Dadinho. É o quadradinho. Bom, pessoal, agora nós já estamos aqui. O pessoal já chegou, nós estamos lanchando. Que trabalhar com a barriguinha cheia é melhor do que trabalhar com a barriga vazia, correto? Ali está a pessoa que será fotografada. Eles estão vendo ali alguma coisa no celular? E a família está reunida. Tem aqui alguns apetrechos que nós vamos utilizar. Né? Temos até esse balão aqui para a gente explorar o que a gente puder nesse lugar aqui e fazer vai ter o camiseta da, da, da jovem Verão virtual. Ali nós já temos os sapatos, semana da, da, da Mas já foi? um violão, não, que são agora. materiais que serão, que serão não, usados aí aqui. Bom, nós é já estamos então começando é. o trabalho, a Madalena já está preparada ali. Aí? Vamos eu iniciar tenho sequência tenho de filmagem com fotos. fotos, bem? Então, Pessoal, aquele rapaz chegou lá, pena que eu não vi. Trouxe a família num tratorzinho, ou melhor, trouxe a família numa carreta utilizando um tratorzinho, olha que bacana. Mas eu não vi e infelizmente eu perdi a chance de registrar essa chegada diferente. O tratorzinho tá lá, ó. Ah, que belezinha. Tá vendo como é bom ser assim chique? Só que no mesmo tempo... Ele está segurando em cima, bem. Ó, o outro que desce quer aqui. quer pôr uma rosa de porque... um banco? Claro, não desce em tudo. Não? não? O quê? Uma rosa eu, eu queria a lâmpada. Lá na baixa, porque ah, não né? tá ah. tem como fazer aqui, ó Está é vendo? Assim, ele está tá, assim, ó não, não, Na ali, era uma, né? é Mais sorrindo. Se você tivesse em cima abaixo, os pés direitos foram lá. Aí na baixa. Aí desce. Pode ah, procurar? Bom pessoal, lá está vindo a nossa modelo, acompanhada pela Madalena, também pelo seu pai, que nós conseguimos a autorização do dono desse tratorzinho aqui para fazer algumas fotos aqui. Então nós vamos aproveitar o momento e utilizar esse trator como nosso motivo para ser fotografado com ela aqui. nós estamos agora trabalhando aqui como vocês estão vendo gente Eis ali a Madalena está fotografando e eu vou registrando ficou bem calmo, ficou bem bonito atrás da placa Nossa, é que agora nós bem, botamos não. até o papai dela para trabalhar aqui ó tá vendo nos auxiliando colocando prece, luz um pouquinho mais inclinado pra não lá. assim ó é, assim é abaixo lá ainda. vai deixa eu ver se vai melhorar não né? Tá plantado. Oi, Aí? Eu gostei das flores que ela que essa árvore oferece, ó. Que coisa mais linda, preto. E ela tem... O tronco é cheio de espinho, igual a paineira. E Bota espinho nisso, hein? Que linda, gente. Não conheço essa qualidade de árvore. Se vocês conhecerem, deixa nos comentários para mim. Porque ela não dá paina. Né? Dá umas flores maravilhosas é vermelhas, olha lá. O pai, fica todo... o pai fica todo orgulhoso. Maravilha. fez quanto, Jérgio? Aí, isso, deixa aqui. Segura aí. Engraçado, é. Quem dá, nasce que o dão, nasce que o dão, né? Vai do outro lado. Eu vi mesmo. Peguei no ar. Mais perto <risos> o preto. Eu joguei. Vai mais perto preto. preto. Ah? Tá? Lá mais perto. Olha outra vez. Deixa eu dar uma capada. Olha ah, aqui, ele aqui, ó. Olha hum? ele aqui, ó. Olha me, aqui. Daqui, ó. Vai ter nada aqui, ó. Ah, a gente tem ah, tá, que, que, a gente que aproveitar que porque. Vamos logo ficar. É, isso mesmo. Deixa eu só falar não. Você fala, fala para não poder bater, tá? Vai, um, dois, já! Não, mochão, você... é, peraí, é. você. A rodinha. Você pode puxar é, tá mais. É, está atrapalhando uh, seu movimento, tá Chamar ele de rodinha. Pode puxar mais, tá? aí. Aí, tá bom, aí já tá bom. Deixa só. Tá bom. Aí, pera aí. Pronto, peraí. Um, dois. Ah, foi em cima dela. Não tem problema, né? Não é pra ver. Mas está vai... filmando? Aqui, Pessoal, é o seguinte, ó Aqui nós estamos, estamos Criando uma ideia que o pai teve Aí não precisa de ficar fazendo photoshop Faz aqui mesmo Você vai, você pode vir até aqui embaixo Porque, ó Pode vir até aqui, aqui ó Porque eu vou estar tá aqui na frente Não tem problema nenhum aí. Ah. Vou Mas só aqui, né, é, não é Aí, pode então, cima violão, ah, isso aí, e você com a cabeça encostada no braço a primeira vai ser essa né lá na... Olá, pessoal olha aqui ó nossa amiga querida aqui ó sobrinha isso. nossa sobrinha viu Vamos lá, a então. linda a linda Marcela olha os gansos fazendo moldura pode lá ele não vai, não vai atacar não, pode ir lá perto, tá acostumado já. Não, vai olhar pra você só, mas tá te admirando, mais nada. Bem, faz a foto lá de cá. Bem, passa aqui por trás de mim faz a foto aqui atrás. Tá fazendo aí. Tá pegando eles? Bom, pessoal, nós estamos trabalhando ainda para fazer uma produção de fotos desse tipo. Demora muito tempo. Tem gente que pensa que é 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas não é. Estamos trabalhando aqui já faz mais de hora. Porque, por incrível que pareça, conforme a gente vai trabalhando, vai, vão surgir as ideias e nós vamos, então, gravando. Agora estamos aqui nos alimentando. Madalena, a Lourdes, a irmã dela, o irmão Cláudio O meu. Os três aqui, ó. Com cunhado. Olha a carinha disso. Pode erguer a cabeça, Cláudio Honor? Pode erguer a cabeça? Ah, é? É, sim, é, isso aí. A minha eu sobrinha. Depois a Madalena filma eu, porque. Com essa câmera não dá pra poder fazer selfie. Selfie. Bom, não trouxemos muita coisa, mas um pouquinho que a gente trouxe. É muito comida gostoso Comida não, mas detergente. Detergente, a Madalena trouxe bastante. ó Madalena pão. é assim, gente. ó Eu Trouxe pão, fruta Comida não foi muito não, mas detergente. Dá para lavar ó, até o horto todo aqui. Suco, tem mais coisa. Lá frutas. Aqui, Esse aqui de lourdes que trouxe. Bolacha, gente, isso aqui não é bolacha, tem não. Tem dois, dois tipos de bolacha: É biscoito, salgado e doce. Eu brinco com a Madalena o tempo todo, não tem, tem, tem bolacha puro aqui. Puro lito. Isso aqui é puro lito. Puro. Puro lito, sabe? Aqui, ó. Puro lito. Madalena, ela, ela, tá <risos> ela. fala <risos> de, de, de bolacha. Bolacha aqui, eu conheço é aquelas coisas é, gostosas mas do mas norte ali, lá. Em tempo, em tem meninas também tem. Comprar, isso aqui é biscoito, né? salgado e doce. Pronto. não levava aquela garrafa de coco. garrafa Fala, fala, filha? Nossa. Fala aí, preto. Eu tive lá, ontem, ontem lá em, ontem, em Barretos. Ontem? Ontem? Antes, tive o ano um lá em Barretos. Foi hoje, foi apresentação. É. Calça. E quero mandar um abraço pra todo mundo de lá. Que me receberam muito bem. <risos> então agora. Calça. Vou fazer uma pequena apresentação aqui pra vocês. É, vi, vamos. meu tempo é meio curto, por isso. Mas vou começar mais ou menos assim. Pronto? Só menos assim, Obrigado, obrigado Se <risos> vocês terem... É uma... Parabéns! <risos> Dá salva de palma. Por dentro. uma salva Marcela, de palmas. Por que Marcela, Marcela, uma salva é de palmas pro seu pai. É Não, uma. É uma só! É uma! É uma! Vai. É é uma. <risos> tudo. Ah, Bruno marrone. <risos> é olha, olha, olha. Que todas as palavras já se calaram. que se nas madrugadas do que se amar. Quero sentir. Eu sou aquele que não canta nada. Os passos de volta Só ganho dinheiro não tá gravando? Quando você me dizia Eu não sei Ela não tá, Onde tá meu marido, gente, ó. ó Ele vai nos lugares Ele faz amizade até com os cachorros Não que o homem seja cachorro né? Fala assim, ele faz amizade com todo mundo Aí você pode explorar à vontade agora, ou, ou, qualquer tipo de Como ficou essa, bem? Pois é, pessoal, estamos aqui e eu vou aproveitando, registrando essas pequenas coisas aqui são simples crianças brincando ali não a palavra simples criança está errado né são crianças brincando de uma forma simples agora sim mas é muito bom é muito gostoso você vê que as pessoas as, a cidade grande ela não tem muita opção e aqui dá bastante opção ó menininha ali ó brincando né os meninos ali brincando no balanço pensou, olha quanta foto nós já fizemos, nós viemos, ah, agora eu já entendi. viemos tarde, Você tem que colocar os pés e segurar, esse negócio é ah, é. vem, vem, vem, vem. mandar o Dadinho por pouquinho fazer as fotos do Dadinho. Vem aqui! E... Tá lá, bem na A roupa dela não tá, por ser escura, não tá entrando em contraste não, Bem? Não, né? não, né? Bom, agora o meu cunhado vai acender Isso é, é, isso é um busca-pé? Eu vou sair correndo, hein? Não, isso aqui é... <risos> busca-pé é nada, rapaz, eu sei Olha lá, vai lá, Madalena Vem mais pra cá, Mar Vem no caminho da Madalena Vai tá batendo Vem do lado de cá, Madalena Muda você de lugar, Madalena Vem para de cá. Acabou? Acho que não, hein? É. Acho que não acabou, não. Abaixa mais na altura do teu rosto. Aí. Passa na frente do teu rosto. Tenta bater a fumaça na frente do rosto dela, Madalena. Aqui, agora ficou bacana, hein? E a gente vai batendo, gente, batendo, porque depois vai a... mais próximo do seu corpo, Mar. Quer encostar na perna dela, Madalena? Pode encostar. E aqui tá a Madalena, gente. Só nos cliques. Vou pegar as duas agora. Conferindo. Eu não sabia que esse daí muda de cor. Ficou bom porque ele mudou de cor, né? é? Começou com a cor e foi pro azul. As três pontas junto. As três pontinhas juntos, juntas. Acende na outra, acende na outra. Não dá pra acender na outra. Aí. Encosta mais perto dela bem. Aí, vai batendo, tá batendo Puxa, joga em cima e puxa nela bem. Rápido, rápido, rápido. Vai batendo, joga para cima e puxa nela. Bom, pessoal, nós estamos agora no final do nosso trabalho. Encontrei dois amiguinhos aqui. Madalena já fez <risos> amizades com dois pequenininhos ali, ó. O Wesley <coughs> e o Maicon. Aí. E tinha outro chamado Leo, mas ele já foi embora. Aqui tá. até foto com ele. Então, o pessoal tá tudo aqui já se divertindo na parte da tarde. Nós estamos agora indo embora. Cansados, porque cansa mesmo. É até normal. E eu vou tirar um pequeno vídeo pra vocês, acho que de um quê? Uma meia hora de imagem do nosso trabalho de hoje, que foi compensador muito, muito, muito. O que é Ele tá esperando ele. Oi. Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Toma. Ah, o Léo não quis nem falar, Léo. Não quis fazer foto, Léo. Olha lá o Léo, olha lá, olha lá o Léo. Dá tchau, Léo. Tchau, Léo. Aí, mas você tá desanimado, Léo. Tá desanimado você Tá desanimado. Hum. É hum. Hum. Eu, Eu ali, tem bola. Bazar, beneficente. ali, Olha que foto linda aqui dali. Olha que foto linda aqui dali. Que foto linda que vai vir. Eu fazer a foto mas eu não tenho fazer é. a foto deitada. Você não quer assistir com a minha sublinha? Vai lá fazer a foto dela, Fábio, manda pra você depois. Ó. Criança. Ah, criança é criança mesmo. é o rider aqui, ó. Depois? Aí, mené, peguei, peguei meu chinelo. Já, Marcela já foi, tá lá no alto. Agora nós vamos tomar o café da tarde. Não, não pode, gente. Oi. Chegando, pessoal. Chegando, chegando. Tirou quantos, quantas horas de sono aí, meu irmão? Bom, pessoal, tchau pra vocês. Um abraço pra todo mundo, tá bom?